Salve galera, iniciando mais um vídeo do FIFA 20 aqui pra vocês. Bom, como eu havia prometido, eu ia trazer o Ultimate Team no FIFA 20, galera. E tô cumprindo minha promessa, beleza? Vou apresentar pra vocês aqui o que, que já aconteceu aqui. Algumas coisas eu já, já fiz aqui, já joguei e tal. É o seguinte, a gente precisa de 15 mil moedas pra conseguir entrar no draft. Então, e eu comprei 1.050 Fifa Points, beleza? Mas eu não quero usar os Fifa Points ainda pra entrar no draft, porque eu não sei como que é lá, entende? Eu nunca joguei o draft. Então vai ser a primeira vez. É, segundo lugar. Eu vou juntar 15 mil moedas, entrar no draft, e daí dentro do draft, se for necessário, tipo alguns dos Fifa Points e tal. Se não for, a gente monta o nosso time é, normal aqui na central do fut beleza, galera? Os objetivos serão esses. É... Na verdade, o nosso objetivo principal é montar um time fodão, né? um time punk Mas o nosso objetivo principal agora é isso É juntar 15 mil moedas, entrar no draft e daí depois ver o que, como funciona o draft, beleza? Seguinte galera, alguns objetivos eu já concluí é... Só que daí como sempre vai mudando aqui os objetivos diários Aqui apareceu mais mais um objetivo aqui beleza é na verdade mudou ele aqui né eu já tinha concluído uma parte do outro lado e mudou é que ele tá pedindo jogue duas partidas deixa eu ver aqui ó. jogue duas partidas em qualquer modo vença uma partida em qualquer modo passa um gol em qualquer partida de amistoso do fut ok aqui já fica mais embaçado passa um gol de chute colocado em duas partidas Diferentes do rivals com jogadores da FL. Ok. Dê duas assistências de partidas diferentes do rivals com jogadores com no máximo três de perna ruim. Jogadores ingleses. Então, daí, tipo. Ah, o segundo já fica meio embaçado aqui. Esse daqui fica mais ainda. Faça. Gol em 3 partidas diferentes em qualquer modo do jogo do FUT Descente usando um atacante em qualquer modo do jogo do FUT Passa 2 gols usando jogadores franceses em qualquer modo do FUT Jogue em um partido de squad battle Enfim, daí vai, tá ligado? A gente tem um dia pra fazer tudo isso Porém não faremos Faremos no máximo esse daqui é... Eu acho que nem ele inteiro a gente vai conseguir fazer Mas vamos lá então Vamos iniciar o primeiro objetivo aqui, galera. Leve-me para lá. Ok, vamos em co-op aqui. E aí a gente pode partir da clássica. Torcemos para não pegar um time punk. Não, não, não. Ai, meu Deus. O deixa... coração. Tem um ponta direita ali que eu acho que. Bom, ah, apesar que eu não coloquei ele ali, Cara, não tem como. Sem entrosamento. E achar um time bem menos aqui, entendeu? Cara, 5 estrelas, 5 estrelas. Não tem como, 5 estrelas. Cara, só vai ter. <risos> Mas a gente vai acabar perdendo, velho. Porque a gente tá com um entrosamento. E 79, esse cara tá com 89, o casamento tá mais ou menos Mas, nosso rank aqui, velho É bem inferior dos caras. A gente vai tomar um salvo Mas vamos tentar, vamos tentar lá A meta é não levar muito novo então, Pronto. Iniciar a partida. E Oi, pra todo mundo! Eu sou Thiago Leifer e hoje o jogo é no exclusivo Estádio Odromo. para transmitir muitas goleadas por aqui. E assim vai jogar o time anfitrião. Time armado, escalado, vem a campo com 4-4-2 convencional. Muito batido, né, Thiago? Mas isso não quer dizer que não funcione. Se os meio-campistas mais abertos encostarem na dupla de ataque, com qualidade as jogadas podem sair. Olha o que ele tá aprontando por ali. Deve sair o chuveirinho. Civita Nietzsche. E olha o gol aí! Olha o gol aí! Gol, gol, gol! E que golaço! Que técnica! Que pancada que ele acertou na bola, Thiagão. Golaço. Na moral, Rubens Sobrino. Alba Menang. Faltou capricho no passe. Faltou tudo ali, Não, só capricho. Corre. A caramba. lateral tá aberta, Dá pra explorar. Dá pra jogar a bola na área. Tentou cortar, mas ainda tem perigo para vencer esse goleiro ele vai ter que chutar muito melhor do que isso Theo Gutierrez Martin Benítez Theo Gutierrez cruza logo e o cruzamento foi forte demais para ninguém bola saiu, lateral marcado Vai, cara, vai. Pelo amor de Deus. Albame Yang. Rubens Sobrino. Raul Garcia. Inigo Martinez. Ai, Tomou Deus, a bola cara. sem falta. O cara, é muito ruim, velho. Ele tem muito espaço para avançar. Só não pode se precipitar. Leu bem o adversário e fez o corte. Boa oportunidade de contra-golpe agora. Daí tá aí, é só cruzar. Cruzamento curto no primeiro pau. E ele manda o perigo para longe. Muito trocado de jogador ali. O adversário já se recompôs na defesa, não vai ter... Bola enfiada com consciência. Saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente. Meu Deus, e meu alguém Deus, apertou cara. o botão na hora errada e passou vergonha na cabeçada. Que isso, hein? Pegou mal demais na bola, não levou perigo nenhum para o goleiro. Foi bem no desarme, é lateral. eu fazer isso. Sivitanich. Cortado ali o passe no meio do caminho. Rubens Sobrino. Ganhou só na bola. Centurion. Theo Gutierrez. Vamos ficar de olho nesse ataque. Aí estava ligado no lance belo corte. Engatou a primeira, a segunda, vamos que vamos. Boa chegada da zaga. Tem pressão, Boa. não é lugar para perder vai, a bola. Vai, vai. Rubens Sobrino. Caraca. Que roubada de, de, bola, de bola, hein? Tem uma avenida para explorar ali na lateral. Vem cruzamento para a área. Cruzou buscando a primeira trave. Vai de soco. E o gol! O time amplia a vantagem no placar. Será que vem goleada por aí? O adversário vai dar uma desanimada. Tiagão, é natural. Se o time continuar forçando, a tendência é que os gols continuem a sair. Raul Garcia vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. E o marcador já foi. Bela batida. Finalização forçada, torta, bizarra. Vai ser só tiro de meta. Não tinha ângulo para finalizar e não levou perigo nenhum. Estragou o ataque. Centurion. Pega, pega. Vai, vai, vai. Theo Gutierrez. Sobrou visão de jogo. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Isso. Boca. Isso. Ah, meu Deus. O cara é... Granel. O ataque começa a ser desenhado. Ganhou na bola, mas correu um risco, hein? Ele já tá pressionado ali, hein? Meu Deus. Svitanic. Perderam a posse de bola. Alba Meyang. Rubens Sobrino preferiu cruzar para trás e entrou! Gol! A defesa cochilou e ele só precisou empurrar para o gol, Thiago. Dali de tão perto não era gol para perder. Mas a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Méritos para ele que não perdeu a chance. Izquierdo. É Gutierrez. Centurion. Boa Gutierrez. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. Tava faltando objetividade até que o adversário se morrer! Uma defesa para você colocar no DVD, goleirão. Muito bom. Se liga no lado do campo. Tá aberto, tem espaço. Pra fora. Cabeçada, errou e errou por muito. Pegou muito mal e isolou feio. Acho que ele já subiu desequilibrado. E aí, acabou pegando mal na bola. Tem pressão na saída de bola. Boa. Se ninguém chegar, eu falo pra você desde 2013, ele vai avançando. Opa! Chegou forte. Falta no para amarelo. o Professor vai mostrar um cartão dia, amarelo merecido. Tel gutierrez O professor encerra o vamos primeiro buscar, tempo, né? dois vamos buscar, vamos buscar. Ainda dá tempo. Mas a gente tem chance. que a gente está com ser amarela. Todo cara, mundo pronto, todo mundo pronto, segundo bom, tempo em andamento. Escando. O de cima, os para o risco de... Boa. mais um passe certo para ele, a porcentagem de acerto está alta. Oh, cara, que e quem é assim? que segura agora? E ela entrou, gol! Dois oh, olha, gols, de vantagem, a vitória vai, parece vai, bem velho. encaminhada, Caio. Encaminhada sim, garantida ainda não. O pior erro que o time pode cometer agora é tirar o pé e diminuir o ritmo. Granel. Isso. Aubameyang. Passe bem interceptado. Domingues. Até onde ele vai com a bola? Vamos ver o que vai acontecer. Tá livre ali na ponta, para cruzar. Pegou mal na bola, tentando afastar. Vai, vai, vai, vai, Garcia. Rubens Sobrino. Olha o adversário, vai bem no corte, interrompe a jogada. Pegar muito, Próxima, bola fora, bola pegar Próxima bola fora, teremos substituição no time visitante. Ótima enfiada de bola. Saía é bem o gol. Agora ele não se complicou, Caio. Agora não. Mas é o jogo que ele está fazendo é ruim. Go, go, go. Cobrou direto pra área. É só cruzar. Tira a bola de lá. Escanteio. Tira de novo, tira de novo, cara. Saiu a cobrança do escanteio. Aubameyang. Boa. Granel. Entrosamento é importante aqui no oh, Ultimate Team, tal da química. E esse cara aí está se sentindo em casa. Ele está muito à vontade no time mesmo, Thiago. E claro que isso influencia no rendimento. Morrer. É... Está um monstro passando a bola hoje. Não erra. Civitanic. Gol, gol, gol, gol. E foi de finesse shot. Golaço! Será que é replay? Não é não. É o time dando a saída de novo. Quatro gols, velho. Meu Deus. Raul Garcia. Leu bem o adversário e fez o corte. Vai partir na arrancada. Vamos ficar de olho. Explode do oh, e vai pra fora. Sobe raio também. A gente vai sair com o goleiro agora, Raul Garcia. Ah, o adversário estava ligado ali para interceptar o passe. Ruben Sobrino Granel. Tem companheiro livre chegando. O jogador ficou louco com esse impedimento marcado. Eu já não sei não, hein? Restam 20 minutos de futebol por aqui. Aparece para o jogo o Michael vai, Laudro. Fica marcando só, cara. Disputa firme pela bola. Michael Laudro arriscou. Salva a pátria o goleiro. Bola na área, quem é que sobe? Ninguém. Saiu a bola, é lateral. Vai. Raul Garcia. E o time visitante vai mexer já já, assim que a bola parar. cruzamento na primeira trave e o cruzamento foi nas mãos Deus. do goleiro Deus. martin benítez um, boa partido, 4 a 1. Deus. centurion Deus. aparece para o jogo michael laudro se caprichar é gol Jogou sério ali atrás tirou o perigo Raul Garcia. Jogo está chegando ao final, faltam só 10 minutos. Ruben Sobrino. Perderam a posse de bola. Ai, mano. Jogo definido por aqui, hein? Estamos nos últimos minutos. Dá para avançar bastante ali pelo lado, tem espaço. Adivinhou o que adversário ia fazer Cortou o passe O time vai trabalhando no campo de ataque Vamos ver a jogada Capricha agora E aí pecou no time Entrou em impedimento ele mostrou um ótimo futebol. Jogou uma partida brilhante e está sendo substituído certamente para ser poupado para o próximo jogo. Albameyan. Rubens Sobrino. Tocou bem. A chance é boa. Karim Gol! Deixou o dele na estreia para acabar com qualquer dúvida de que vai dar certo com essa camisa. E é pena que não dá mais tempo, Caio, mas o time lutou até o final. E pelo menos esse gol pode dar um pouco mais de ânimo para a próxima partida. Rubens Sobrino! Alba Amanhã. Foi bem na dividida dentro da área. Já era. Já era. Ele vai pra cima. Ah, já já Cruza logo. Não tá valendo mais. Já era. Impedimento marcado. Já era. Acabou. acabou. 4 a 2. Gostei! Já pode comprar um atacante de respeito na próxima. Vamos ver aqui com quantas moedas a gente tá. Vamos com... 2 mil e poucas moedas, aí sim. Bom galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, beleza? Eu vou fazendo vídeos até a gente chegar às 15 mil moedas, poder iniciar o draft. Eu vou fazer, tipo, sempre cada partida que eu vou fazendo aqui, eu vou, vou postando o um vídeo aí das partidas e então, tal, independente, como a gente perdeu do lavado ali, no z 4 4x2, cara, foi meio passado. Mas acontece, galera, é assim, o time tá fraco, então até a gente estruturar, vai demorar um pouquinho, a gente vai apanhar um pouco, mas faz parte. Galera, eh, eu vou ficando por aqui, beleza? Se você quiser, me segue nas redes sociais, inclusive no Instagram, cara, porque lá eu sempre falo tudo sobre o canal, eu posto prêmios nos meus, meus vídeos, sempre tô avisando que tá passando no canal e na página, beleza? Então, eu acho que é a informação principal lá no Instagram. Se você quiser, me segue no Instagram. Aqui no banner do canal, tá em cima aqui, é eh, o link direto pro meu Instagram, beleza, galera? Eu vou começar, então. Valeu pela sua presença. Tudo com sua inscrição e até mais.